sim é mais um ano agora que começa agora estamos no ano de 2015 já estou gravando mais um vídeo aqui para você para ajudar você na, na sua carreira de empreendedor digital e eu acredito que no, neste ano que começa como muita gente talvez você faça isso muita gente define agora nesse início do ano os objetivos. Para o seu próximo ano, para digamos para 2015, 2016, o ano que for que você estiver vendo, vendo esse vídeo. No caso, agora estou gravando para esse ano que começa, e com certeza é uma das atividades mais importantes que você pode fazer. Então, nesse vídeo eu quero dar algumas dicas de como você pode fazer isso e como eu acho que é o jeito certo. De se colocar objetivos para nós mesmos, do jeito que for, para ter os melhores resultados. Claro que aqui eu vou estar falando um pouco mais da parte de empreendedorismo digital e negócios online, mas, uh, mas também se aplica a outras áreas da nossa vida. Então, bom, claro, antes, antes que eu esqueça de me apresentar, caso você não me conheça, que é Bruno Pissinini, falando pelo empreendedor digital. Então, voltando agora ao assunto, nessa parte de objetivos, uma, um erro que eu fiz. Por muito tempo, por muito tempo, que eu espero que você evite a partir deste vídeo, você não faça mais, é que quando eu ia colocar objetivos, eu até falei alguma coisa uh, rápida, parecida no último vídeo que eu fiz, aquele que eu fiz sobre falando de, da, da ideia de se parar de sonhar e começar a fazer acontecer de verdade, não só ficar imaginando e coisas boas, que as coisas boas aconteçam. É, um erro que eu fiz muitas vezes era, às vezes, colocar muitos objetivos para o meu ano. Então Eu tinha um objetivo pessoal, um objetivo financeiro, um objetivo espiritual, outro religioso, outro de um esporte, outro de outro esporte. E não sei mais quantos objetivos, e um maior que o outro, porque claro, nos ensinaram que tem que pensar grande, tem que ter mil sonhos, conquistar o mundo, fazer um monte de coisa. Tem que ser um, praticamente um super-herói em todas as, horas, a todas as áreas da nossa vida. Só que isso é muito difícil. É muito difícil porque, realmente, para se tornar muito bom, para ter resultados realmente incríveis em qualquer área que seja, você tem que se dedicar muito àquela área. Até se você pegar, por exemplo, exagerando um caso, se você pegar, por exemplo, grandes jogadores de futebol, eles se dedicam só aquilo, só à parte, digamos, física, da saúde do, do esporte do, digamos, das suas vidas. E ali eles são muito bons. Mas se você olhar pelos outros lados, financeiro, muitos deles estão quebrados e gastam todo o dinheiro que ganham. Parte de família, muitos também já já perderam, estão fazendo diversos problemas com festas e acabam perdendo daí a parte da habilidade de futebol, que acontece muito frequentemente. Mas em competição naquela área que eles escolheram, eles são muito bons e por isso que eles ganham muito, por isso que eles são ganham tanto que quanto ganham como jogador de futebol. E é algo que a gente tem que, digamos, emular nos nossos negócios. Não tem que tentar ser bom ser o melhor em todas as áreas. Eu hoje, e é o que eu recomendo que você faça, eu não defino mais 26 objetivos por ano na minha vida. Eu defino no máximo três objetivos, de um a três objetivos. Aí você escolhe o que você achar melhor que seja. Se aqui, como por exemplo, eu estou uh, trabalhando e, e conversando bastante sobre marketing e empreendedorismo digital, Geralmente, o meu objetivo vai ser focado dentro da área de negócios. Para esse ano, eu tenho um objetivo só, só e somente um objetivo. Não é muito mais fácil do que se dedicar a milhões de outros objetivos que, que nem, é, nem são tão importantes assim. Se, você não acha que se você tiver um só objetivo, você cortar toda manhã pensando só naquilo? Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Quais é as suas chances você acha que tem de você realmente conseguir esse objetivo, ao invés de você acordar de manhã e pensar: bom, hoje para eu conquistar um dos meus 26 objetivos, eu tenho que fazer o passo A do objetivo número 1, o passo C2 do meu objetivo número 7. É muita coisa, não tem como. Então, como dica principal aqui, escolha no máximo de um a três objetivos. O resto, esquece. Assim, é tudo um hobby. Como por exemplo, eu dou exemplo até no vídeo de produtividade. Uma época eu queria, eu, eu gosto muito de esporte, sou um cara bastante competitivo, e eu queria fazer tudo mais um pouco, além de ter meu negócio online, queria disputar campeonato de futebol, campeonato de tênis, correr uma maratona. Sim, eu tentei fazer isso, eu te, comecei a treinar para uma maratona enquanto eu jogava futebol, duas vezes por semana. Não é muito bom. O que aconteceu no final, lá pelas tantas do, do, do meu treinamento, até porque eu estava treinando na, na minha cidade de natal, que tem ela tem uh, um pouco de morros e tudo mais. Só tentar ficar aqui para pegar um pouco mais de luz, que está um pouco escuro o vídeo. Estou treinando para maratona enquanto eu jogava Aconteceu que o meu joelho deu um problema. Tem um tendão que vem aqui, começa aqui nas costas vem do lado da perna. E ele acabou tendo um problema que vários corredores às vezes têm. E simplesmente eu não conseguia nem treinar e nem mais jogar futebol. E fiquei todo estressado por isso. Então, além de eu não ter conseguido meus objetivos, isso acabou me estressando e prejudicando nos meus outros objetivos, nos meus outros 27 mil bilhões de objetivos que eu tinha. Porque aquilo me estressava, porque eu não estava conseguindo conquistar o tal ou outro objetivo que eu mesmo me coloquei e eu não precisava. Então, essa é a dica: coloque de um a três objetivos. Como dica adicional, somente quando a gente estiver tratando de negócios, de marketing, empreendedorismo digital, que aqui é o foco do canal, cuidado. Quando você coloca objetivos financeiros, sim, eu acho que você tem que colocar, por exemplo, quero ganhar tanto por mês, ou eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, alguma coisa assim. O problema, que o que pode acontecer, que acontece, que eu já vi muito seguido, se você, se você pensar, chega a ser besta, mas acontece muito, é que vamos supor assim: eu me coloco como objetivo, eu quero que esse ano a minha empresa fature 10 milhões de reais, alcance os oito dígitos. Bacana, legal. Aí eu vou, faço, me quebro, faço um monte de coisa, faço acontecer, e no final do ano eu faturei 9,2 milhões de reais. Eu fiquei a 800 mil de atingir os tais oito dígitos, que era o meu objetivo. Por causa disso, eu tenho que me matar? Eu tenho que, eu tenho que agora me achar algo completo inútil, porque eu não consegui atingir o meu tal objetivo, que eu mesmo me impus me coloquei? Não! A melhor maneira para fazer isso, para não cair nessa armadilha, é assim: sim, você quer ganhar tanto, defina quanto você quer ganhar. Para chegar nisso, em vez de só dizer, que ah, eu quero ganhar tanto, e aí ficar pensando, hum, vamos ver, vamos ver se cai do céu o dinheiro que eu quero ganhar, você começa a fazer, vai dar um passo para trás e pensar tá, para eu ganhar isso, quantos produtos de quanto, de 100, 200, 300, 500, mil reais eu tenho que vender? Então, isso significa, baseado numa conversão de 2, 3, 1% da minha lista, Quantas pessoas tenho que ir na minha lista? Qual que é a minha taxa de opt-in e quanto tráfego eu tenho que conseguir? Então, se a minha taxa de opt-in é 20%, a minha conversão é 2%, eu sei que tenho, eu tenho que conseguir 10.500 pessoas chegando no meu site para 20% fazer o opt-in, entrar na minha lista e desses 20%, 2%, 3% comprarem num, num produto de, sei lá, 500 reais para daí sim dar o valor que eu quero ganhar por mês como meu objetivo. E aí, você foca em fazer isso que você pode controlar. Quantas pessoas você traz para o seu funil? Se no final do mês, do ano que for, você fez tudo, chegou nesses números que você está planejando. E não atingiu o resultado, bom, pelo menos aí você pode olhar onde que você errou o cálculo. De repente você esperava uma taxa de conversão de 2% e o seu vídeo converteu a 1%. Ou você esperava uma taxa de 20% de opt-in e a sua, a sua taxa de opt-in foi maior, foi 40%. Então seu resultado foi melhor. Mas aí pelo menos você consegue medir e trabalhar em cima de: pô, não, não, não é só que eu quero ganhar 50 mil, porque isso não é que eu não consigo controlar, mas o que eu consigo controlar é quantas pessoas eu consigo trazer para o meu funil. Esse tem que ser o seu objetivo de verdade. Para aí sim chegar naquele seu objetivo financeiro. E como dica final aqui, antes que o vídeo fique muito longo, seu objetivo, seu um ou três objetivos que você se colocar, tente o máximo possível que ele seja um objetivo que ele não pode ser nem tão longe da ponta de isso não tem como, eu não vou nem começar. Mas nem tão perto de que não te dê aquela urgência, não. Tem que dar realmente um frio na barriga quando você pensar se, o como seria a sua vida se você conseguisse esse objetivo. Tem que realmente mexer com você lá no fundo assim, pô, realmente, se eu conseguisse isso ia ser demais, minha vida ia melhorar muito, a vida das pessoas ao meu redor ia melhorar muito. Esse é o tipo de objetivo que vai realmente motivar você. Então, para fechar o vídeo aqui, resumindo as dicas, escolha no máximo de 1 um a 3 Objetivos. Quando for fazer objetivos financeiros, dê um passo para trás, faça um passo a passo voltando até o que você precisa de, por exemplo, número de pessoas por dia entrando no seu funil para chegar no resultado financeiro, para não cair na armadilha de que ah, eu queria 100 mil, ganhei 90 mil, eu sou um inútil completo, que acontece mais seguido do que parece. E por último, é a dica que eu acabei de esquecer: qual foi o Ah, sim, a última dica é que realmente esse objetivo tem que ser grande o suficiente para mexer com você lá no fundo realmente dá um frio na barriga quando você pensar sobre ele. Depois, claro, pensando como conseguir o objetivo, você pode ver para animar e tentar realmente para você criar seu negócio online. Você pode ver como outras pessoas fizeram, até como inspiração e de repente conseguir alguma dica. Então, se você quiser, o que eu recomendo que você faça é dar uma olhada no vídeo, uma entrevista que eu gravei com o Rafael Castro. Ele é um DJ, ele criou um negócio sobre essa paixão dele que é de música eletrônica. Um curso para DJs, e que no primeiro mês dele, acho que nos primeiros 28 dias que ele fez o curso, e que ele fez o curso não, nos primeiros 28 dias que ele lançou o curso dele, ele conseguiu vender 4.890 reais em 28 dias. Então realmente um resultado muito bacana, e eu recomendo que você dê uma olhada, vai ter o link aqui ou no vídeo ou aqui abaixo, para você dar uma olhada no vídeo dele, que ele fala um pouco mais sobre como ele conseguiu esse tipo de resultado, que é um resultado que, que claro, muito bom, mas que qualquer pessoa pode conseguir se realmente se dedicar. Fazer acontecer, seguir os passos e as informações certas para criar o seu próprio negócio online. Então vamos assistindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, neste botão aqui acima, ou em um botão aqui que esteja aqui abaixo em outro lugar. E a gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço, até mais!